Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, hoje eu vou pro meu coquetel e vocês vão ver tudo. Acho que vai dar pra vocês verem só arrumando, acho que não vai dar pra vocês verem eu, eu lá há muito tempo. Que eu não sei se pode gravar, como vai ser na escola, né? Não é todo mundo assim que aceita mostrar a imagem. E eu posso ainda receber um processo, né? Porque tem gente que é capaz de fazer isso. Se até o Ted já recebeu aí denúncia, porque que o nosso canal também não pode receber, né? E olha que o canal dele é grande, né? Só que o assunto não é esse, né, gente? Vocês já tá mudando de assunto demais. Gente, eu ainda preciso tomar um banho, eu preciso arrumar, porque, gente, eu vou de gel. Porque em uma altura dessa, acho que até o Rexona já me abandonou, né? E olha que diz que ele não abandona. Gente, já tinha tempo que eu não usava gel. Então, gente, hoje eu quero sair desse vídeo assim, igual, uma perso... igual aqueles meninos de filme de formatura. Olha dia, já, já bagunça tudo, já. Gente, eu deixei até crescer um pouco, né? Eu quero ficar igual aquele povo lá daquele filme lá, mas ó a realidade. Gente, se eu fazer assim pra trás, assim, ó o que, que vira. Gente, se vocês não sabem, eu vou formar gente esse ano. A formatura vai ser amanhã. No caso, vocês vão estar assistindo esse vídeo sábado. Mas, gente, eu vou estar formando sexta. Se der nesse vídeo ainda, eu vou mostrar pra vocês minha formatura. Então, gente, o que der, eu vou mostrando pra vocês. Eu prometo que não vai ser igual o vídeo da vacina que eu não mostrei eu tomando a vacina. Gente, eu tô achando estranho porque eu já tinha tempo que eu não usava esse pequeno. Gente, olha a diferença da senha. Eu só tô com grande, quer ver? Tá vendo, gente? Lá aumenta a qualidade. Não já foi parar esse vídeo, né? Já tá falando de ring light. Então, gente, eu vou estar tá tirando vocês aqui do ring light. Gente, mostrar a realidade. Eu tô gravando no quarto Minha mãe, a gente já teve pra não gravar. E eu vou ter que arrumar. Tô... Ui, a porta tem que abrir. Agora abriu, abriu. Nada que um forte não resolva. O circo já tá aqui armado. Mas gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Gente, eu vou ir com cabelo de gel Hoje, com penteado de gel Deixei ele na geladeira Que pobre que é pobre que se preza Deixa gel dentro da geladeira Acho que é pra... Gente, porque eu achei o gel que o Jonathan também deu Eu achei ele muito mole, sabe? Eu deixei ele dentro da geladeira um pouco Gente, eu não sou muito blogueiro não Então gente, prim... eu nem tomei banho Só vou demonstrar aqui Pegar um pouco Nossa, o gel Jonathan parece que não é um dos melhores Mas tem que agradecer, ganhou né? Depois eu mostro o penteado pra vocês, mas vai ser um brilho molhado. Gente, a roupa eu não sei, mas eu acho que eu vou com uma calça azul, quer ver? Gente, a calça que eu vou na formatura vai ser essa, ó. Vai ser essa daqui, gente, ó. Ela é um pouco brilhante, ó. Ó pra vocês verem, é uma calça muito bonita. E, gente, e a calça que eu vou hoje no coquetel, eu acho que vai ser essa. Ai, meu Deus, desmazeiro. Deixa eu empurrar ali com o pé. Depois o guarda-roupa estraga e ninguém sabe por quê. Aqui, gente, ó, eu vou com ela. ó. mas parece que tá suja. Ah, gente, nada que uma escova molhada não resolve. Aqui gente, eu vou com essa calça aqui Agora camisa, eu não tô sabendo qual que eu vou Camisa gente, eu tenho demais, ó Ah, nada que um preto não possa resolver Então gente, eu vou com essa roupa aqui, ó Roupa assim, não é tanto meu foco Não é tanto assim minha vaidade Então gente, eu tô cheio de espinha aqui, ó, pra vocês verem mesmo que eu tô usando um sabonete, ainda tem demais Nasceu essa espinha aqui Ninguém sabe se é o nariz ou se é a espinha E eu vou tirar esse escravo aqui E eu vou mostrar pra vocês uma máscara que eu vou usar Olha gente, até máscara facial eu tô usando nesse vídeo Aqui ó gente, eu vou usar esse lama negra que eu comprei lá no Montesclave, Claros, que é uma cidade aqui perto. Eu vou usar pra vestir esse escravo. Nós vai ver se sai mesmo. Ou se é só uma enganação. Gente, vai ser 6 horas, mas antes de dar uma hora eu já tô aqui arrumando. Aí você vê o nível da ansiedade. Vamos lavar essa cara. Gente, como é um vídeo que eu nunca gravei, eu nem sei como vai ficar. Deixa eu lavar a cara aqui. Lavar pra receber o produto. Deixa eu enxaguar. Ai meu, tá ardendo. Ai... Chardin, gente. Ai! Pera aí. Ah, agora é pronto, parou. Gente, eu tô chorando porque vocês não quis deixar o like nesse vídeo. Por favor, deixa o like nesse vídeo pra mim. Gente, depois que eu parei de chorar, eu vou passar aqui minha máscara. Eu não posso chegar lá cheio de cravo, né? Porque senão o povo vai ficar até assim. Meu Deus, que monifei. feio. Que gente, eu vou passar só um pouco. Porque essa máscara aqui não é uma das melhores também. Demora de dissolver na cara. a gente já vai passar bastante. Que na de querer ficar bonito, todo mundo quer. Tô com essa espinha aqui, vamos ver se sabe. Gente, daqui a pouco eu tô fazendo vídeo mastigando trem na frente da câmera. Misericórdia, não deixa o canal chegar nesse nível não, gente, por favor. Deixa eu ir na frente do espelho ali, gente, porque eu não consigo. Pronto, gente, eu quero sair daqui com o um rosto renovado. Então, gente, ficou parecendo que eu passei bosta na cara. Será, meu Deus, que é agora? Enquanto a máscara vagina, eu vou limpando meu sapato aqui. Porque, gente... Às vezes seu sapato não tá velho, ele tá sujo. Aí, ó, gente, ó. Então, gente, tem que limpar. Ah, meu Deus, será que é hoje? Hoje tá prometendo, tá? Não deixa uma sujeira pra trás, gente, ó. Esse paninho é uma benção. Deixa eu limpar vocês aí também. Vocês tá precisando. Como eu disse, talvez você não tá velho, você tá sujo. Ai, meu Deus, é muita brincadeira minha, né? Olha a diferença, ó? Não é velho, é sujo. Eu tenho um sapato novo, mas eu vou deixar pra usar amanhã. Depois eu mostro ele pra vocês. Aí, gente, ó, vai limpando. Vai tá ficando novinho. Imagina se passar um buguete. Aí, gente, ó, limpinho também. Eu sou uma pessoa caprichosa, gente. Só tem preguiça, tem hora. <coughs> tô brincando, gente. Daqui a pouco vocês acham que eu tô uma doença no pé. Gente, daqui a pouco eu volto pra tá tirando a máscara aqui da minha cara. Tchau! Nessa parte que eu tô acheguíssima, vamos ver se vai sair, né, gente? É bom que a gente já vê se sai mesmo, né? Aí, gente, já tá saindo, ó. Saindo na estilanga Aí, gente, parece que agora Só que dói igual... mas dói demais. mas gente eu vou terminar de tirar aqui e agora gente só falta eu tomar banho. vou aparecer aqui de banho tomado. <música> Pronto, gente, assim estou eu. Só falta calçar o sapato. Gente, minha pele, por mais estar tá cheia de espinha, mas ficou maciozinho. Até que deu certo, gente, o negócio que eu passei. E aqui, gente, tá o gel. Toma cuidado pra não estragar, porque já viu, né? E, gente, só falta eu chegar lá agora. Então, gente, quando eu chegar lá na escola, eu mostro um pouco pra vocês. Gente, cheguei. Pra alegria de muitos e pra tristeza de poucos, né? E, gente, eu fui o primeiro a chegar aqui na escola, ó. Não tem ninguém? Tô esperando o filho de Deus chegar. Se tivesse mais gente, eu aqui naquele portão. Vocês não sabem que eu sou capaz quando eu tô com fome. E disse que vai servir um arroz aí. Que diz que tá prometendo. Fiquei sabendo por bocas pequenas. E o Gilson pediu nos comentários pra mostrar a antiga casa dele. Não deu pra mostrar a antiga casa dele. Mas eu prometo que no próximo vlog eu vou mostrar. Gente, essa é a rua da escola, ó. É uma rua grande, é uma rua reta, quem gosta de empinar uma moto e uma bicicleta, essa rua é uma maravilha. E também pra quem gosta de relar a cara no chão, é uma benção. Gente, conversa vai, conversa vem, eu esqueci de gravar, mas eu perguntei o que eles acharam e olha o que eles me respondeu. Vamos perguntar ao povo se vocês gostou. Você gostou, Alice? Gostei. Gostou, Cauã? Adorei, adorei, adorei. Foi muito bom. Cauã tá xingando porque não passou Rei Chique Paraná. Eu nunca vi Rei Chique Paraná. E essa é a minha sala, gente. Não posso dar muitas informações é. e tchau. Gente, ó, quem eu achei aqui: João Marque e Jonathan. O cachê desse foi muito alto pra aparecer só 5 segundos de vídeo. Gente, já cheguei já, já tá na realidade normal, né, de sempre E gente, não deu pra mim mostrar pra vocês a formatura Mas gente, eu vou fazer através de vídeo shorts e vou mostrar pra vocês a foto E gente, e lá eu tirei uma foto, só que já tem tempo que eu tirei E hoje que eles me entregaram, eu vou deixar aí pra vocês aí do lado e gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E a formatura vai sair no vídeo shorts Eu vou tentar gravar o máximo que puder, tá bom? Gente, vai ficando por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado, se divertido com esse vídeo Gente, e até a próxima Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês E até o próximo vídeo